Boa tarde, bem-vindos, bem-vindas a mais uma live do recurso Google para Professores. Eu sou André Castagini e agora eu passo a palavra para o nosso coordenador, Marcelo Gasparim. Marcelo, é com você. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa formação de ferramentas Google, aqui junto com a equipe da André a equipe da CTE. E quero desejar a todos uma excelente... É, tarde de estudos, e que vocês possam aproveitar da melhor maneira possível todo esse conteúdo e todas essas ferramentas que vão serem passadas aqui no curso. Então, agradeço mais uma vez, tenham todos ótimos estudos. Andréia. Obrigada, Marcelo. Pessoal, então, essa é a nossa terceira oferta do curso Uso Operacional de Recursos Google como Tecnologias Educacionais. A princípio a gente pensou em pegar três ferramentas de cada vez e as três principais por conta de toda a, a mobilização que foi feita em 2020 foram o Google sala de aula, o Google Meet e o Jamboard. Nesta terceira oferta estamos com 20 turmas, sendo que cada turma está com um professor tutor que é um assessor pedagógico da CRTE Espalhadas nos 32 núcleos. E aqui na CTE, temos uma equipe de apoio bem legal também, que eu quero apresentar. Então, estou eu, Andréa Castagini, temos a Cléres Cristófoli Grande, o meu, José Felzer e o Ricardo Raspi. Pessoal, dêem um olhinho aí. Um Tudo bem, pessoal? Muito bom estar com vocês participando nessa temporada aí, vamos nessa, que precisarem da gente, estamos aí dispostos a contribuir e aprender junto com vocês. Um abraço. Olá pessoal, sejam bem-vindos, é, tenho certeza que vamos aprender muito juntas, né, o curso é muito bom e novos conhecimentos também são sempre muito bem-vindos, tá, bom curso a todos. Mesma coisa de tipo eu, né? Sejam todos bem-vindos. Estamos aí para que der e vier é, e o trabalho que seja feito da melhor, maneira, da melhor maneira possível. Então, um abraço. Eu e meus colegas estamos aqui para apoiar os nossos fantásticos professores tutores, do que eles precisarem e, e consequentemente, a todos vocês. E representando os nossos 20 professores tutores está a Leila Orsi, de Pitanga. Dá um oi, Leila. Oi, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. E nós, doutores, vamos estar sempre aqui à disposição para melhor atendê-los, qualquer dúvida, qualquer coisa, é só nos procurar. Obrigada, Leila, obrigada, pessoal. Então, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho de como está essa organização. Muitas pessoas, é, a gente ficou muito feliz que praticamente mais da metade dos nossos cursistas já entraram nas turmas, né, já, já, de alguma forma já interagiram, ou respondendo a atividade obrigatória, ou perguntando com os nossos tutores, e a nossa equipe aqui na CTE está ajudando também a verificar esse, esse tipo de, de situação, e de repente alguém está com algum tipo de dificuldade, não percebeu que está ainda inscrito, é, né? nós estamos mandando semanalmente, via Google Grupos, é, uma mensagem... Né, incentivando a quem se inscreveu a participar. E se tiver algum problema, como a Lena colocou, esse pessoal é muito bom e está lá para ajudar vocês. E nós aqui também, para ajudar no que for possível. Dessa vez, a gente pensou o seguinte, como a gente sabe que os professores, educadores, demais profissionais da educação que estão inscritos no nosso curso, é estamos entrando numa época do ano que é bastante atribulada nós vamos deixar as atividades que começaram no dia 13 de outubro abertas até o final do curso até dia 19 de novembro então pessoal se você se inscreveu e de repente ai ah, puxa não vou continuar o curso porque está muito, muito pegada a questão do tempo não desista além de tudo assim a gente, a gente sempre fala que a gente parte do básico por quê? porque nem todos os profissionais de educação tiveram as mesmas chances de terem a, a, o contato tão próximo quanto muitos professores tiveram em 2020 com essas ferramentas, com as três ferramentas. E muitas vezes é, pode fazer falta. Então, o que a gente tem visto assim da, da repercussão das outras ofertas é que, é, mesmo sendo básico, ainda assim as pessoas aprenderam alguma coisa com esse curso, então vale a pena outra questão, o Google sempre está fazendo algumas algumas atualizações essas atualizações de 2021 foram bastante intensas então é um tal de botãozinho mudar de lugar, é um tal de de repente a modificar uma dar uma funcionalidade a mais, tirar outra e isso a gente tenta deixar atualizado no nosso curso para as três ferramentas que estão vigentes aqui e lógico a gente fala que parte do básico para nivelar da, da forma assim mais democrática possível a todos os profissionais têm interesse a, o conhecimento a apropriação do uso dessas ferramentas mas você não fica no básico porque por exemplo na segunda semana, que é o que estamos entrando agora, a gente vai começar a falar de complementos. A gente pode falar também aqui, exclusivo para quem tá, vai assistir a gente aqui, de algumas questões que a gente pode estar tá trabalhando com a, o Google Classroom, por exemplo, em que a gente pode gamificar. Não sei se todo mundo já utilizou é, ferramentas de gamificação nas suas aulas, no seu Classroom, mas, por exemplo... Eu vou pedir licença para os colegas e eu vou apresentar aqui, então, a, vou abrir aqui uma Google Classroom, para a gente mostrar uma possibilidade de trabalho. Vamos ver se vai dar certo aqui. Eu estou deslogada. E coisas simples, coisas que não vão dar muito trabalho para o professor, da professora que está em sala de aula. E se você não é professor, mas você está em sala, na escola, está cursando com a gente, pensa que você também pode, está sendo esse apoio para o professor, para falar assim, olha, você viu que dá para fazer desse jeito? Ó, no curso que a gente fez, foi abordado que você pode trabalhar com a gamificação. Tá? Vou ter que logar aqui rapidinho para poder mostrar para vocês. Enquanto estou logando, eu vou falar um pouquinho do que é gamificação. Gamificação é quando você traz elementos dos jogos, sejam eles videogame, tabuleiro, elementos para uma ação de formação continuada. Esse tipo de, de ação, ela é feita bastante, tem bastante livros sobre o assunto, quando se fala da questão de formação para equipes empresariais. E pode ser trazer para a educação. Lembrando, claro, que a gente não quer que não quer aqui fomentar a uma competição que seja excludente, mas sim é, colocar alguns elementos que é, agucem a vontade da pessoa de participar. Aqui então, no aqui, curso, aqui no nosso curso, eu entrei, numa entrei aqui numa sala atriz, atriz, certo? E aqui vocês estão vendo cenas dos próximos capítulos, 2022. A gente pretende fazer outros cursos com formulários, com Google Apresentações, de uma forma também bem, bem interessante, bem engajada com, com formas inovadoras de, de utilização, tá bom? E aí, quando eu vou criar uma atividade, eu vou pegar a nossa terceira oferta. Então, no. no na quarta-feira, a gente lançou as atividades e o material de início de curso. Aí eu vi, na, na quinta-feira, que em 24 horas, nós tivemos 100 pessoas, 100, mais de 100 cursistas que responderam. Então, foram prontos ali, na hora, né? Estavam ligados, passaram pelo material, consumiram o material, responderam de imediato. Como que eu poderia fazer ah, elementos de gamificação para... Uh, bonificar esses cursistas que foram super prontos. Eu posso, por exemplo, criar aqui. Eu vou ter que pegar uma turma. É... Eu não vou pegar a turma, vou pegar aqui uma planilha das respostas, que eu já escondi aqui os dados de e-mail, tá? Depois eu mostro para vocês como fazer também numa outra turma uma atividade especial, ou então um brinde, um link especial para aqueles que responderam os 100 primeiros, tá? Então, aqui eu pego uhum, uhum, aqui. a avaliação, vou entrar aqui na turma. atividade, avaliação. Assim, ah, isso é muito importante. Toda semana, na segunda-feira, não sei quando for feriado, aí vai ser um dia subsequente ao feriado, a gente vai postar a atividade obrigatória avaliativa da semana e o material de estudos, certo? E na sexta-feira, corrente dessa mesma semana, a gente posta a atividade de recuperação. A avaliação que estou vendo aqui, que eu, a gente pediu que colocasse inclusive que é obrigatório, né? Ela, ela tem que ser feita por vocês. Já a atividade postada na sexta-feira, que é de recuperação, ela não precisa ser feita. Você faz caso você queira melhorar a sua nota. E como é realmente para ajudar os professores, não para... a gente quer fazer essas atividades não com caráter punitivo, Certo? apenas para fazer uma marcação de que você realmente leu o material, que você entendeu como funciona essa, essa, esse recurso, então as questões são iguais. Então, aqui eu, professora, vou entrar aqui, e aí quando eu falo assim, eu, eu espero que vocês também é, pensem né? da mesma forma. Então, vou ver aqui a, a resposta. Até o momento nós temos mais de 200 respostas. E aí... Na minha turma, vocês fazem a de vocês, com seus alunos, né? Eu clico aqui para ver essa planilha de respostas, tá? Aí eu já é, ocultei aqui a coluna B que vem, que capta, o e-mail de quem respondeu, arroba escola, tá? Mas aqui nós temos o carimbo da hora, pontuação, e aí eu pensei em fazer o seguinte, em os 100 primeiros, eu selecionei os 100 primeiros que responderam, e aí eu vou mandar um e-mail para eles, só para esses 100, parabenizando. Para isso, eu vou trabalhar com complemento. Mas eu poderia também, é, estando na minha turma, menos alunos, não tendo tantos alunos como a gente tem aqui, eu poderia na minha turma do Classroom, criar uma atividade especial para esses e-mails, para as pessoas que responderam. Aqui eu vou mostrar para vocês algo que provavelmente a gente vai trabalhar ano que vem, quando for falar de planilhas. Que são os complementos de uma planilha. E aí eu posso vir aqui no então O que é o mule O mule é uma extensão que integra Indiretamente, sala de aula, o Google Formulários, porque a gente fez uma atividade avaliativa. E aí da, do Forms, essa planilha Google com e-mail. Tá? Então aqui eu vou pegar os dados dos sem primeiros, vou clicar. Andrea? Oi. Só uma informaçãozinha. Não sei se tá, queria apresentar também para o Namite, mas Namite não está apresentando. Ah, oh, meu Deus! E já aproveitando registrar a presença, que tem vários assessores que estão assistindo pelo YouTube. Tudo bem. O está funcionando? Tá. André, eu... tela. Ah, eu posso compartilhar então aqui? Sim. Tá. Desculpa, pessoal, vou compartilhar aqui então, tá bom? No YouTube foi, né, Roberto? Então, Beleza. Então apresentar uma janela mas não não pode ser porque é? tá porque vai estar cantando essa outra, né? pessoal que está no midi comigo, vocês estão vendo? agora está na midi beleza, então então assim, o que eu estava falando, né? a gente estava aqui na avaliação eu olhei aqui o Forms, vi as pessoas, extraí essa planilha. Nessa planilha, eu vi as 100 primeiras pessoas, copiei para a capa 100 primeiros, tirei da, desse daqui, né? Da, do geral para 100 primeiros. Para quê? Para eu poder mandar um e-mail de felicitação, porque eles fizeram, foram, foram prontos em responder. Então, eu vou usar um complemento chamado Form Mule. E vou fazer o setup dele aqui. Tá? Ele vai perguntar: da onde eu vou tirar os dados que eu vou enviar esse e-mail. Então, eu vou tirar aqui, né? Podia ser todos esses, eu vou pegar os 100 primeiros. Clico em templates. Vou salvar aqui. Enquanto isso, vamos, vamos clicar aqui, Edit. Enquanto isso, eu vou buscar este aqui, o certificado que eu fiz, né, para os 100 primeiros que responderam, dentro do Google é, Slides, organizações Google, e aqui eu vou publicar ele na, na internet. Eu clico aqui em arquivo, publicar na web, incorporar, e aqui eu vou copiar. Ctrl-C. Ok. Por quê? Porque eu quero colocar esse código dentro do nosso e-mail que eu vou mandar para cada um. Se eu tivesse feito um campo no meu formulário que perguntasse qual o seu nome, como você gosta de ser chamado, eu poderia deixar essa mala direta, que a gente está fazendo aqui, mais personalizada. Aqui a está com uma dificuldadezinha. Vamos ver de novo dá certo aqui. Vamos ver, acho que eu fiz um preview aqui já. Estamos com a dificuldade aqui da, da, da própria velocidade para gerar o que está sendo colocado, tá gente? Então aqui, é, olha só, ele vai aparecer assim, no campo, ele traz essa imagem publicada do certificado para os alunos, tá bom? eu posso editar aqui o template para mostrar para vocês como que funciona. Vamos ter que ter paciência aqui para a internet também. Vou botar de novo aqui. Beauty, vamos lá. Tá certo, vamos ver se agora vai. Save. Edite. E quando ele vai pensando aqui, vamos ver se vai dar certo. Eu tô aqui na minha turma 19. Né, com a nossa. Super Tutora Tiziane. Digamos que, junto com a Tiziane, eu percebi lá que as pessoas fizeram, olha só, nove pessoas já fizeram esse, esse trabalho, tá? Eu não vou mostrar quem são as pessoas, para não criar nenhum tipo de, de constrangimento. Mas eu poderia criar aqui, o mesmo que eu estou tentando fazer ali da, do certificado, eu poderia fazer aqui, olha, criar uma atividade, ou... Por outra, criar um material de curso que não tem, não tem nota atribuída, certo? E colocar aqui aquele, aquela imagem que é para cada um, né? Então, vou clicar aqui, buscar o certificado. Aqui, inserir. E aqui vai ser só um parabéns, né? Pelo seu desempenho na primeira semana do nosso curso. E aí, em vez de eu mandar para todos os alunos do 2019, eu vou selecionar, eu desmarco aqui, e aí eu já sei quem são, né, eu vou colocar aqueles que eu vi que já enviaram, certo? Então, somente esses, aqueles nove lá, que de repente já mandaram... Vão ganhar. E aí eu coloco aqui que é da semana 1. Os outros não vão enxergar isso. Vai ficar só mesmo um certificado, que poderia ser também uh, um, um plano de aula, alguma coisa que fosse fazer a diferença e que o professor e a professora ficassem felizes de receber, porque eles se empenharam e fizeram as diárias, conseguiram lá para máxima, né? Vamos ver se aqui, aqui ainda estamos puxando lá o template. O que vai aparecer para a gente? Vai aparecer lá, como se fosse um, um layout de e-mail mesmo, bem antigo, do tipo, para quem você vai mandar, você vai clicar aqui é para puxar da coluna B, que é onde tem os e-mails. O uh, assunto, você vai colocar lá, parabéns pela, pelo desempenho de semana 1. E aí, no campo, em vez de colocar, você pode colocar o teu texto, e aí você cola aquele... aquele Código que a gente puxou ali do da prestações Google aqui, tá? Quando eu colo esse, esse... Aqui ele não vai aparecer, né? Mas se eu colasse, por exemplo, num site, ele vai trazer para mim a imagem. Essa imagem aqui. E a mesma coisa acontece dentro do e-mail, tá bom? Essa é uma maneira que a gente pode, bem simples, a gente pode gamificar o Google Sala de Aula. O que nós temos de complementos do Google Sala de Aula? Como eu já falei em outros vídeos, né, que vai estar disponível para vocês também, os complementos e extensões, eles em geral são é, linhas de programação que comunicam-se com o recurso do Google, no caso, o Classroom, tá? Mas foram feitos por Parceiro, por parcerias, por empresas parceiras, externas. E nem sempre eles funcionam tão bem quanto a gente gostaria que fosse. Então, a recomendação que eu dou é sempre testar antes. Antes de, de jogar, de trabalhar com, com ao vivo e acordos com os alunos, testar. Porque, por exemplo, aqui mesmo aconteceu isso. Eu fui ver essa questão do FarmiMule, ele está funcionando, mas ele está requerendo da máquina e da internet aqui algo que... Infelizmente, a gente não tá conseguindo mostrar agora, né? Hoje de manhã, eu testei e ele funcionou na outra máquina. Tá? Qualquer coisa, a gente deixa também um vídeo desses, tutorial, para ir para vocês verem no canal CTF treinamentos, tá? Muito bem. Então, o nosso curso, eu vou entrar aqui na nossa turma matriz, para vocês verem o que como que está colocado. É... Esse, esse, o que eu estou falando aqui também está presente no caderno do cursista. Então, aqui, nossa matriz. Nós temos aqui o nosso curso. Então, se vocês procurarem na turma de vocês, em algum ponto, vai estar ali para vocês verem também. Com o objetivo, com o público-alvo, como que está organizado, o início e o fim. E aqui, um caderno em PDF do cursista, tá bom? É... Nós colocamos também uma ficha técnica aqui embaixo, que são os créditos das pessoas que participaram da elaboração desse material, tá bom? Então, é só para vocês saberem também, né, para a gente dar os créditos devidos a todo mundo. E aí, nós temos aqui as semanas. Então, nossa primeira semana, que começou dia 13, e ela vai se estender é, até o final, vai ficar aberto, ela vai tratar do quê? Ela vai tratar do Google Sala de Aula, Google Classroom. Nós temos aqui, então, vários vídeos, e eu já falo para vocês, pessoal, que esses vídeos são gravados ano passado. Então, a partir do momento que a gente está conseguindo é, ver que precisa ser refeito, a gente está refazendo, atualizando cada mini tutorial. E, inclusive, se vocês vi, virem que tem alguma coisa que, precisa ser, é, que não está condizendo, por favor, Escrevam ali e a gente vai pedir para os nossos tutores nos darem esse feedback para a gente, quanto antes, atualizar esse material para vocês, tá bom? Vocês têm também o material em PDF, e praticamente tudo que é pedido na prova, na avaliação, está aqui. Então, aqui nós temos o recadinho de semana. Desde a criação assim de nunca vi como é, que é esse negócio. Como é que cria uma turma nova? Então tá aqui, como criar uma turma nova. Por quê? Porque em alguns casos, a pessoa, o profissional de educação que está conosco, ele não teve acesso ao classroom, não foi, uh, esse contato não foi é, é, feito da, da forma como muitos professores tiveram, que foi o cotidiano. Mesmo os professores, é, que desde o ano passado estão no ensino remoto, utilizando o classroom, muitas vezes, alguns não tiveram a curiosidade de falar assim, como é que cria uma sala mesmo? Por quê? Porque a nossa mantenedora escolheu criar as salas, fazer o enturmamento, o instalamento dos alunos e dos professores, para facilitar justamente essa parte do ensino remoto, né, emergencial. Então, se eu quiser criar uma sala, se eu quiser criar um clube de ciências, eu consigo? Sim, consegue. E aí você tem algumas coisinhas. Quando você cria a turma, né, que é os detalhes da turma, que você encontra em configurações... E você pode estar tá, é, modificando. E aí você vai descobrir que você pode, inclusive, é, aqui, por exemplo, está defasado um pouquinho, se a gente for entrar lá, ver que mudou. Esse código de convite, né? Então, a partir de setembro, outubro deste ano, é, essa parte aqui mudou na configuração, mas eu posso, ali na configurações, atribuir nota, criar categoria de nota. Vamos mostrar para vocês como que é, como que está. Então, por exemplo, eu venho aqui, naquela engrenagem, e aqui eu tenho detalhes de turma. Então, o que nós pedimos? né? Que, principalmente, essa parte sala não seja modificada, tá bom? Por favor, porque essa é uma identificação que a sua turma, que foi criada pela SED, tem aqui com a SED. Então, se tiver algum problema, ah, algum probleminha qualquer, quando, quando você fala para o nosso assessor de tecnologia... Ah, e o assessor passa para a gente, a equipe, que, que a equipe do, do, do Emílio, que faz a, a, o tratamento dessa parte mais técnica das salas de aula, ele vai pedir o quê? E do, a equipe do Emílio e a equipe do Cláudio, né? Aqui na DTI. Qual é o código da sala? O código da sala vai estar aqui em sala, tá bom? Então, por favor, não modifiquem essa parte das salas criadas pela sede. Aqui nós temos, então, o geral, o código de convite, que nós já mostramos que... que no mural que mudou um pouquinho. Aqui em mural, você pode é, estabelecer como que vai ser a comunicação entre, nesse mural, entre você e os seus alunos. Há professores que podem falar que não, só eu posto ou comento. Ou então, eu posto e os alunos só podem comentar em cima da minha postagem para deixar organizado o meu mural. Ou não, ou então os alunos podem postar e comentar e fazer como se o mural fosse uma... Uma rede social, né? Conversar por ali. Tá bom? Aqui atividades no mural. Então, eu posso ocultar para deixar só as comunicações. Tem pessoas que acham que é importante deixar a notificação bonançada, porque ali o aluno entra e vê que tem trabalhinhos a serem feitos. Certo? Eu posso também mostrar itens excluídos. Não acho que seja muito relevante para o aluno ver o que foi excluído, mas enfim. E aqui no caso a gente pode também deixar habilitado é, o resumo por e-mail para os responsáveis, desde que os responsáveis é, vinculem né, com o seu, seu e-mail e depois também entrem aqui e, e acompanhem. Tá bom? Aqui, gerar o link de limite e aqui embaixo que eu falei para vocês da avaliação. Então, aqui a gente tem como fazer o cálculo de notas, se vai ser total por pontos, se vai ser ponderada por categoria... Se a nota final vai ser mostrada para os alunos. E aqui embaixo, se você utilizar a questão de ponderada por categoria, você pode criar as categorias, certo? Depois que você atualizou aqui, você clica em salvar. Eu vou descartar aqui, tá bom? Então, isso vai estar sendo mostrado para vocês ali na nossa primeira semana, entre outras coisas. Então, como eu falei, a gente parte do básico, a gente não fica no básico, certo? Dentro do que é possível a gente fazer com essa ferramenta, a gente vai mostrar para vocês. Essa semana, a segunda semana, a gente continua falando sobre Google Sala de Aula. Inclusive, trazendo algumas é, ideias ali de extensões, não tem muitas, né? Extensões do uh, Chrome Web Store para o Google Sala de Aula. Você tem como colocar, por exemplo, um botão no seu navegador, do seu máquina, é, para compartilhar com o salário de aula. Eu estou navegando, vi um site super legal, que tem tudo a ver com o conteúdo que eu estou trabalhando com a minha turma no sexto ano. Eu clico nesse botão, ele abre para mim uma janelinha dizendo com qual turma que eu quero compartilhar. Eu posso compartilhar com a minha turma aquele link no formato de uma atividade ou de um material de estudo. Ele puxa para mim o link. Não acho que seja muito, muito é, relevante, mas a gente trouxe também no material para vocês a, apreciarem esse tipo de é, extensão, tá bom? Então, cada semana tem a sua, o seu material de estudo e a sua avaliação. Como eu falei na segunda-feira, no início da semana, a gente posta esses materiais, como foi o caso de hoje. E sexta-feira, a gente vai postar a avaliação de recuperação da semana. Então, o cursista da gente vai ter a oportunidade de fazer até oito avaliações. Sendo que apenas as quatro maiores notas de cada semana, tipo, semana um, tem duas avaliações. Se eu tirei, por exemplo, seis na primeira avaliação e tirei oito na avaliação de recuperação da semana um, vale a nota maior. Tá bom? Na semana 2, a mesma coisa, na três 3, a mesma coisa, a 4 também. Sendo que a 4 é, vai ter um tempo menor, na verdade, né? Para vocês fazerem, tá bom? Como que vai ser o concluinte e não concluinte? A gente vai pegar as quatro notas das semanas, a maior nota de cada semana. Mando quatro notas, vamos dividir por 4 e aí a média 70 ou mais é concluinte, tá bom? Mais ou menos esses são os recados principais para vocês entenderem como vai passar o curso. A semana 3, a gente vai trabalhar com o Google Meet. E este, como teve bastante modificações, a gente já está produzindo e vamos trocar esses vídeos que estão aqui por novos vídeos para vocês. O material do caderno já está atualizado. O que, que mudou no Meet, Andreia? Olha só, para começar, o que, que mudou no salário de aula? Ano passado, até o começo desse ano, a gente não tinha essa figura aqui, olha, esse quadrinho, Meet, gerar link. Tá? E ano passado, é, a recomendação de segurança que a gente utilizou muito o Meet na rede era fazer pelo Intro Classroom, mas se de repente você percebesse que está tendo abusos, né? Você poderia, daria um pouquinho mais de trabalho para o professor, criar o, o, o Meet por dentro do, da Google, colocar todos os e-mails daquela turma como convidados, e aí salvar com recorrência, porque aí somente aqueles e-mails poderiam entrar naquele limite. Isso foi repassado para o Google, né? tanto pela nossa rede, como também por diversos outros canais, outras pessoas ao mundo todo falando. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram essa questão de de segurança, essa camada de segurança que eles chamam, para dentro do Google sala de aula. Então, aqui, quando eu clico em gerar o link, eu vou dizer se eu quero que fique visível para meus alunos ou não, e agora eu digo para vocês, sem medo de errar, pode deixar visível sim, e clicar salvar. Por que que pode deixar visível? Porque também foi reclamações que foram feitas em 2020, para o Google, de que o professor entrava no Meetings pelo sala de aula, e já tinha alunos ali. E ele não era mais o dono do, da apresentação. Então, o que que o Google fez? Ele colocou, então, aqui, esse, essa linguagem, aqui, essa programação. Eu clico, professor, eu, professor vou clicar. E aí, eu entro. Ah, mas eu sou aí eu entrei antes. Eu cliquei participar antes, está visível, né? Tudo bem. Enquanto o professor não clicar aqui em participar agora você fica na salinha de espera. Você pode ter clicado participar e participar agora é, uma hora antes do professor, da aula do professor. Você não entra enquanto o professor não entrar. Tá? Uma vez que o professor entre, todos os alunos que estão... Deixa eu fechar aqui essa, essa guia. Todas as pessoas que estão nesse, nessa turma, aqui é zero, mas imagina que tem 25, eles terão entrada imediata. Não vai ficar pedindo permissão para entrar. Aí, se algum aluno, do donadinho, donadinho, pegar aquele link, mandar para um colega que tem arroba de outra cidade, por exemplo, e ele quiser entrar, ele não vai entrar porque ele não está como aluno deste mit deste Classroom. Vai aparecer pedindo para participar. E aí fica a cargo do professor permitir a entrada desse serviço estranho à turma ou não, tá bom? Então, por enquanto, o que nós temos aqui na, no Google Classroom de mudanças né, é, é esse quadrinho. Vai ter mais mudanças, tá? Até o final do ano, eles já disseram que teremos ainda mais duas mudanças. Uma delas, que eles não disseram quando vai acontecer. É, aparecerá para a gente uma aba, para os professores apenas, uma aba mais, em que a gente vai ver em qual, em qual parte que o aluno já passou. Não tudo, provavelmente, mas assim, que nem o Moodle tinha que o aluno, que é a Maria, abriu a, a, a prova tal e enviou a prova tal. Então, vai ter uma parte aqui que vai facilitar a visualização de dados para o professor do que, que os alunos já fizeram naquela turma. E aí, a gente sabe também, é, é, tem como ver isso? Tem. A gente pode ver aqui atividades, quando a gente vai analisar ali a tarefa, quantos que mandaram, quantos que não. Mas aí eles pensaram em pegar esse conjunto de dados e mostrar o conjunto total numa, numa aba à parte. Tá? E a outra questão, que está para chegar também, é o Google intermitente, né? que a gente chama assim de offline. Então, eu instalo ele no celular, quando eu tenho internet, ele puxa os dados ali para dentro do meu celular, com as atividades que o professor fez, com tudo mais, e se eu não tenho se eu não tenho mais a conectividade, eu posso offline responder o Forms, responder a atividade que vai ficar armazenado no meu celular. Quando eu chego no local que tem internet, ele sobe para a nuvem, e aí o professor vai ter acesso, vai atualizar lá o Classroom do professor, e ele vai ter acesso para poder corrigir e dar a nota para o aluno que... Tem essa internet que é oscilante, hora ele tem, hora ele não tem. Tá bom? E aí na semana que vem a gente começa com o Google Meet, que tem muitas mudancinhas, que vocês todos já viram, certo? A gente vai passar por uma por uma. E tem também os complementos, que é uma parte bem bacana, que tem coisas legais que a gente pode estar colocando ali. E na última semana nós falaremos do Google Jamboard que é uma ferramenta que muitos professores também já utilizaram, outros ainda não conhecem e que vale a pena conhecer, tá bom? No mais, pessoal, eu em nome da equipe da CTE e também em nome de todos os nossos professores e tutores, que são os nossos assessores pedagógicos de, em tecnologias educacionais na CRTS dentro dos 32 núcleos, Agradecemos muito e falamos que estamos com vocês até dia 19 de novembro para facilitar todo esse processo de aprendizagem. Agradecemos muito a participação de todos aqui também. E nos vemos dentro de nossas turmas. Até mais. Tchau, tchau.